Eu tava navegando normalmente do Roblox e aí do nada. O que acontece? Você. Deixa eu, vou, vou no, eu. Eu abro o um jogo e ele não existe. Eu. eu o, dá um erro 400. Dá um outro erro. Que indica que o Roblox caiu. E aí? O que aconteceu? O erro 400 e o erro que o Roblox caiu. No dia que o Roblox caiu. Que eu tava olhando os Logo agora, cachorros! Logo agora! É logo agora que esse cachorro aparece. Aí. Aí. Tipo, foi o dia 28 de abril. Não sei se tá sendo dia 29 de abril. Mas exatamente, ontem, ou antes ontem, não sei quando se viu tá saindo, acho que tá saindo hoje mesmo. O Roblox caiu, ó, olha que beleza, muita gente, vocês já devem ter sabido, é, e você, ser... incrível, é incrível esse site. Não, oh, eu vou gravar outro assunto, mas tudo bem, resgatumado, hey, tá eu ia gravar esse assunto, mas... Não quero mais. Vou mostrar os itens mais caros do Roblox. bora lá. Mano, logo ontem. No dia que eu tô gravando, né? Foi dia 28 de abril. O Roblox caiu. Né? Que é de um jeito que tava mano, nem dando para abrir. Tava o pior site do mundo. <música> Mas vamos lá aqui na loja do Avatar. Mostrar os itens mais caros do Roblox. Começando pelos. E os feitos pelos Roblox, porque os que foram criados pelo. pelo.. pela comunidade. É muito. é muito caro. Eu boto colecionáveis, preço maior ou menor. Você tá maluco até o som de ouvido? Tô nos mais. Enquanto hum, um tweet, com um bilhão de Roblox. É os top 10. Então vamos lá. Vamos lá, começo com tablet Roblox do Rukirio, Que é uma guia bem simples. É a guia mais simples. O preço dele é 618 milhões de Rob, milhões em 33.988 Robux. Que é um mano com tudo que é exatamente 2 milhões de dólares O mil e 96 centavos de tudo tá maluco e o servidor é o stick master lookar o oh, stick master look as pessoas que tem stick master look e o rolo é incrível é incrível como as pessoas têm incrível. LinkedIn tem tá mano é uma guia é uma guia é não de uma guia tão cara ninguém usa guia mas bora pro próximo item que tem o mesmo preço que se chama chapéu policial steampunk até fica bonitinho meu personagem Até fica bonitinho Mas o oh. mais ruim é que ele custa o mesmo preço naquele tablet E quem tem? Roblox M2MM4 Nossa, muita gente com um inventário privado Meu Deus, a maioria tem inventário privado Mas Stick Master Luke também tem Incrível! Incrível! Tipo Marcelo tem muita, muito robux. Não é? é? Alô, alô? Houve um papel se mexendo. Vamos lá, agora um... colado colar ge... do Zé da, bichur... da bijuteria. Colar do Zé da bijuteria. Sem, mais, sem nem mais ler. Mano, sou o pior colar do mundo. E que o Master Look também tem. Eu revendo pelo mesmo preço. E tem uns caras revendendo por... por... Por... Porque tem um cara... Também tem um cara revendendo negócio por... Mano, trilhões de Robux. Tem outro vendendo por... Tá Tem outro ganho né? por 4 milhões de Robux! Vocês são malucos, hein? <risos> Esse custa... 600 mil, 618 milhões... 33.999 Robux. Incrível, mano. Incrível! Os itens aqui. Agora chegamos no itens de... De 900 milhões, Roblox, eu tenho que postar logo. tem que editar logo e postar logo, porque... É, é, muda muito. Então, pelo menos no um dia 29 de abril, tá assim. Vamos lá. o tablet Roblox do viu Que é mais um tablet. Dessa vez, o Stick Master Look não tem. E que tem o Midi Base Plate. Que nome doido é esse? E ele custa 900 milhões de Robux, mano. 900 milhões! Aham! Uhum. 900 milhões de Robux? Incrível! Agora chegou de um 1 bilhão de Robux agora que é os 999.899.1959 bucks, que é o um, preço que é custa. E aí tem um lord esqueleto. Que é ele é um é um item aqui. que também, ele É incrível como os itens feios é ficam um os é um, um, um, um mais caros, mais caros. E ele, que é, um bilhão de robô que só tem um re revendedor. Se não tem número de sério, ué, tem, com, tem 61 na quantidade vendida. Então o cara tá banido, é né? O cara foi banido. Poxa, não, não tem número de sério, o cara foi banido. Poxa, ele nem tá banido. Ele joga até hoje, tá? Nossa, a última vez que ele entrou foi 18 minutos. Mas, é, é caro aqui, aí, eu já perdi o lugar, em quarto lugar, o tablet do, o tablet Roblox do Skyton, mais um tablet do Roblox, só uma foi vendida, foi, pro, foi do Vice E o cara entrou há ah, 36 minutos atrás. E o único mapa dele é teste. E o castelo teste. Um cas que é um castelo antigo. What? E agora tem um lamento de Red Erikson. Erikson. Erikson. Erikson. Que ele também custa um bilhão de jogo, quase, né? E esse, o Vice, também tem, que tá revendendo. Número é da série: 83. Nossa, e aí vou pro outro que é o fones de ouvido retrô dos anos 80. Então, esse fones de ouvidos dos anos 80, esse retrô. Ele, ele, na hora que eu tava editando, ele virou o item mais caro do, do, criado pelo Roblox. tá é só isso. que também custa um bilhão de, de Roblox. Incrível. E, um, e a pessoa que tá vendendo é da, da série 80. Ou seja, o último, o último vendido. E é o Stay que tava revendendo, mano. E agora o item mais caro, que também custa um bilhão de robux. É. A coroa da ordem de mortos vivos. Então, no momento que eu, que eu tô editando, esse é o item que tem sexto lugar. É por isso que eu falei que o outro fundo de ouvir estava em primeiro lugar. Porque já baixou o preço. Incrível como os itens mais caros, que parecem ali mais feio também hum. que negócio é literalmente um zumbi uma horda de zumbis tem um monte de gente vendendo por preço maior ainda uma, na verdade uma pessoa vender por preço maior mano que caro ah. Mas, agora, eu vou falar os do... Os das... Ai, meu dente! Meu dente tá doendo! Agora eu vou mostrar os top 10 criados pelas pessoas do... Ah, criado pelos... Agora eu vou mostrar o top 10 das pessoas do UGC Em primeiro lugar, tem deletado. Não, não, mas o 10, Tá maluco? Já de spoiler? Então esse é um. Isso um, foi um estragou. Que eu falei sem querer. Então, adopt Me Que Foi banido. Então, bem correto. I don't Ainda I Ainda não. Ainda não. Ainda não. não. Yet Também tá disponível Tem red que é o relâmpago marquinhos. Relâmpago marquinhos. Eu não tô falando para porque esse negócio aqui custa tudo um, um bilhão de robux. tem tenho de, de disponível. Então, aquela mais uma camiseta incrível que a gente tem mais barato. Do catálogo é camiseta e os mais caros também. É camiseta. Tem o Contente Deleted Pro for man, bro, Pro hum. Tem um outro Contente Deleted, outro que foi deletado Nossa Do Luiz Vuitton hum. Esse negócio é mau feio e, e é muito caro os caras vendem camisa com muito caro. E aí tem outra. Oh, Road Boy, low, but th Thanks, If You Did. Meu Deus. E tem muita gente falando: é short e é free. Meu Deus. Meu Deus, muito é free. <risos> e tem bem uma camisa de Naruto beleza finalmente parece uma camiseta de Naruto né porque tem que ter camisa camiseta de Naruto do que Roblox todo tem camiseta de Naruto encontrei Super Diminish e é e a falta é a cabeça do Dream só dois Robux eu vou comprar meu Deus meu Deus meu Deus gastei o resto do meu Robux Agora só tem um Robux, meu bem. Porque eu comprei isso? Ah, não. Porque eu comprei a camiseta do Dream. Só porque a cabeça do Dream eu comprei. Tem um monte de item melhor. Do que esse eu comprei. Meu Deus. Tem hehe -He, que tá indisponível. E deletado. Não, deletado já falei. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Vou dar uma voz aqui. Então, galera. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. FALOU! Agora botou o efeito de voz, vou até tirar. Sai, sai efeito de voz. Pronto, tirei o efeito de voz. Tirei o quê? Tirei nada. Meu Deus, vou ter ficar até reiniciar o microfone ah, na mão. Desce? Agora voltou. OK! <risos>